Olá, tudo bem? Aqui é a professora Silene, estamos aqui novamente com mais uma aula de Educar em Casa. E a aula de hoje é da disciplina de Ciências para o quarto ano. Vamos agora conhecer o nosso roteiro. Então, hoje nós vamos falar de dois temas, que é o ar e o solo. A respeito do ar, nós vamos falar a composição do ar, as camadas da atmosfera, propriedades do ar e os ventos. E sobre o solo, nós vamos falar dos tipos de solo... Preparo para o plantio, desertificação e erosão do solo, o solo e a vegetação e a poluição do solo. O ar. A terra ela está em volta por uma camada chamada de atmosfera. A composição do ar. O ar ele é uma mistura de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, vapor de água e outros gases. O gás carbônico ele é absorvido pelas plantas que com ele fabricam a glicose. O oxigênio, ele é absorvido pela maioria dos seres vivos e é usado para transformar a glicose em energia. Aí temos o nitrogênio, ele é absorvido por bactérias do solo e se transforma em nitratos que são absorvidos pelas plantas para que possam produzir as proteínas. O gás, o gás oxigênio, ele também está presente na água, então, tanto os peixes quanto os demais animais aquáticos, eles absorvem esse oxigênio que está dissolvido na água. Vamos falar das da camada da, camadas da atmosfera. Para estudar a atmosfera, os cientistas eles dividiram a atmosfera em camadas, conforme a variação da temperatura e da altitude. A camada mais baixa da Terra é, a nós temos a troposfera, depois nós vamos ter a estratosfera, mesosfera, termosferas e a exosfera. Então aqui, a troposfera, ela é a camada que fica mais próxima dos seres humanos. É nessa camada que acontece os, fenômeno, os fenômenos atmosféricos, por exemplo, o vento e as chuvas. A estratosfera, ela vai cerca de 50 quilômetros de altitude, nela existe a camada de ozônio. Já na mesosfera, é onde fica a temperatura, é, essa temperatura pode chegar a 90 graus Celsius negativos. E a termosfera, a mais alta das camadas, ela inclui a ionosfera, que é muito importante, pois reflete as ondas de rádio e permite a comunicação através dos satélites. E na exosfera, é a zona de transição da atmosfera com o espaço extraterrestre. Então essas aqui são todas as camadas da atmosfera. Vamos ver então aqui na imagem para vocês entenderem um pouquinho mais. Olha só, onde está a termosfera, a mesosfera, a estratosfera, como eu falei aqui tem a camada de ozônio, e aqui, mais, né, a última, a troposfera. Percebe aqui onde tem nuvem, aqui onde acontece a chuva e os ventos? Então agora vamos para uma atividade de fixação. Aqui na questão 1, como se chama a camada de ar que envolve a Terra? Questão 2, como podemos perceber a existência do ar? Em que camada da atmosfera ocorre a formação da chuva e o vento? Em que camada da atmosfera são transmitidas as ondas de rádio? De acordo com o que nós explicamos aí, vocês respondem e voltamos já já para conferir aqui as nossas respostas. Vamos então conferir aqui as respostas. A primeira questão é como se chama a camada de ar que envolve a Terra e a atmosfera. Como podemos perceber a existência do ar? Podemos perceber a existência do ar por meio da nossa inspiração e também pelo vento. Em que camada da atmosfera ocorre a formação de chuva e vento? Na troposfera. E em que camada da atmosfera são transmitidas ondas de rádio? É na ionosfera. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos, então, agora conhecer as propriedades do ar. O ar, ele ocupa lugar no espaço. Ele não tem forma. Então, apesar dele não ter forma, mas ele ocupa, sim, um lugar no espaço. O ar limpo é, é transparente, pois seus gases também são transparentes. Sentimos o cheiro do ar quando ele se mistura. Então, o ar, ele não tem cheiro. Sentimos o cheiro porque ele está misturado com outras substâncias. O ar se desloca de um lugar para outro. O ar em movimento, nós chamamos de vento. Durante o dia, o ar se movimenta do mar para a terra e durante a noite se movimenta da terra para o mar. Olha que interessante. Então, aqui nesta imagem, nós percebemos aqui o vento. Ó, e durante o dia, ele está fazendo um movimento voltado para a terra. Os ventos. Os ventos, eles são responsáveis por muitos fenômenos que ocorrem em nosso planeta. Então, os ventos, eles carregam os grãos de pólen de uma planta para outra e carregam também sementes. Os ventos, eles fazem a água dos rios e mares evaporar mais depressa, eles transportam as nuvens de uma região para outra e também altera a temperatura das regiões. A gente, nesse estudo aqui, nós vamos perceber a importância do vento no meio ambiente, como ele muda, como ele transforma, como ele se movimenta, tá bom? Então, os ventos, eles carregam a areia das dunas e elas mudam de lugar. Olha que interessante, eles mudam o cenário, né, de determinado local. Os ventos levantam a água do oceano e assim formam as ondas. Quanto mais forte é o vento, maiores são as ondas. Eu não sei se vocês já viram pessoalmente ou na televisão, aquelas ondas gigantes, né, aquelas ondas muito altas que os surfistas usam para, né, praticar o seu esporte. Então, essas ondas altas é por, causa, é por causa do vento, porque o vento ali é forte. As turbinas movidas pelo vento geram energia elétrica. As pás do moinho giram com o vento e movem um moedor que transforma os grãos de trigo em farinha. Olha só que também, ele serve também para mover aqui o, o moinho. O vento pode se manifestar de diferentes maneiras. O vento fraco e agradável é a brisa. Já o vento mais forte é a ventania. E o vento extremamente forte é o furacão. Eu nunca vi, graças a Deus, pessoalmente um furacão. Não sei se algum de vocês já viram, mas a gente vê na televisão, em alguns filmes, e a gente percebe a força que esses, esse vento tem. Ele tem uma capacidade de destruir uma cidade, de destruir todo o cenário. Né? Então a gente vê como o vento, ele, ele, tanto ele, ele tem um poder de... De, de fazer coisas boas na natureza, de, como a gente viu, ele transporta semente, ele muda o cenário, mas também ele pode destruir, ele também tem um poder de destruição muito grande. Para medir a velocidade dos ventos e saber a sua direção, é, né, existem alguns equipamentos para isso. Então nós temos aqui ó, o anemômetro, o catavento e a biruta. Então esses equipamentos aqui, eles têm a capacidade de medir, a direção do vento. A energia gerada pelo vento chama-se eólica. No Brasil, estados do Nordeste e Sul aproveitam a energia do vento para gerar, para gerar energia elétrica. Então agora quando vocês ouvirem alguém falar de energia eólica, vocês já vão saber que essa energia ela é gerada através do vento. E aqui então nós vamos para essa atividade. Vocês vão marcar o X nas afirmativas corretas. Os ventos influenciam a temperatura, levando ar quente ou frio de uma região para outra. Os ventos transportam as nuvens, o que ajudam a distribuir as chuvas em várias regiões. Os ventos dispersam a poluição nas cidades industrializadas. Os ventos são responsáveis pela formação de gelo nos polos norte e sul. Os ventos atuam com outros componentes da natureza, influenciando muito, muitos fenômenos, fenômenos no nosso planeta, os ventos auxiliam na reprodução das plantas, então de acordo com o que nós já vimos aqui, vocês respondam aí e voltamos já já para conferir aqui a resposta correta, então vocês vão assinalar a que estiver correta, tá bom? Então vamos ver a resposta, como ficou, olha só, os ventos influenciam a temperatura levando ar quente de uma região para outra, ar quente ou ar frio, né? Então, aqui, os ventos transportam as nuvens, o que ajuda a distribuir as chuvas em várias regiões. Aqui, os ventos dispersam poluição nas cidades industrializadas. E aqui, os ventos atuam com outros componentes na natureza, influenciando muitos fenômenos em nosso planeta. E aqui, os ventos auxiliam na reprodução das plantas. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Agora vamos para a segunda questão. O que acontece quando o vento forte atinge a superfície do mar, o que é vento, qual é o nome do vento extremamente forte e o que é ventania? Respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos lá então ver as respostas. Então aqui, as ondas aumentam de tamanho e intensidade e o mar fica agitado. A outra aqui, o que é vento é o ar em movimento, o vento extremamente forte é o furacão, e ventania é o vento mais forte que a brisa. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos então falar do solo. O solo é a camada superficial da terra. Abaixo dela está o subsolo e as rochas. Olha que interessante. Às vezes a gente vê é, o solo ali, a gente pensa que é a parte, já, já o solo é todo uniforme, mas não. Existem camadas. Então, é tanto que quando se vai construir, os engenheiros, o pessoal da construção, eles fazem primeiro uma, um, uma sondagem, chamada sondagem do solo. Nessa sondagem, eles vão descobrir o tipo de solo. Então, eles vão fazer alguns buracos e vão perfurar até chegar à parte que tem rocha. Eles têm que chegar nessa parte onde tem rocha para eles saberem a profundidade e como eles vão edificar aquela, aquela, aquela, aquele, aquela casa, né? aquele prédio, aquele, aquela edificação ali. Então, é muito importante... Essa questão aí do solo. A maior parte do solo, ele está debaixo das águas do oceano. Olha que interessante. O solo não é só esse solo que a gente vê, mas sim o solo que está também lá embaixo né, do mar, embaixo do oceano. Nos continentes, grande parte do solo é coberto pela vegetação natural e pelos campos cultivados. O solo formou-se há milhões de anos a partir das rochas que se partiram pela ação da temperatura, das chuvas e dos seres vivos. Areia e argila associado com o resto de animais e plantas que apodrecem, elas formam o solo. Então, o solo fértil, ele contém argila, areia, seres vivos e húmus. Isto é, resto de vegetais e animais em decomposição. Então, toda essa mistura, juntamente com o solo, ele... Faz esse solo se tornar um solo é, mais fértil, que nós chamamos de, nesse caso aí, chama-se chama húmus. E aqui nós temos os tipos de solo. Nós temos o arenoso, ele é o solo que tem muita areia. O argiloso, que ele é rico em argila. E o solo úmico, aquele que contém os humus. Né? Então, ele tem bastante húmus, é aquele solo fértil. E nós temos aqui na nossa imagem, ali um, o úmico, o argiloso e o arenoso. O melhor solo para a agricultura não é um, solo, é, é um solo que seja puro, ele tem que ser um solo composto. Ele é composto de areia, argila e húmus, e, e tudo isso numa quantidade certa. O solo ele pode apresentar diferentes cores. Essa coloração depende do tipo de substância que o compõe, depende da região né, onde, né, daquele, onde existe aquele solo preparo para o plantio. Então, aqui nós vamos ver várias formas de plantio e as formas como eles preparam o solo para esse plantio, porque nós sabemos que existem regiões mais secas, regiões mais, é, onde chove mais, regiões mais úmidas, regiões alagadas, e as pessoas que vivem nessas regiões, elas precisam plantar, elas precisam né, da agricultura. Então, nesse caso, para cada região, para cada tipo de solo, é ser utilizado uma forma de, é, de plantio. Então aqui nós vamos ver, por exemplo, a drenagem. A drenagem, ela retira o excesso de água do solo. Então nós temos certos tipos de plantas que elas, é, é, o cultivo delas é com bastante água. Nesse caso aqui nós temos o um exemplo do arroz e do agrião. Eu nunca vi pessoalmente o plantio de arroz, mas já vi em documentários. Eles ficam praticamente no meio da água, parece uma lagoa, mas nem todos nem todas as plantas elas sobrevivem com tanta água. Né? Tem plantas que precisam de lugar seco, outras precisam de uma terra boa, adubada. Então, nesse caso, quando tem muita água, então, eles praticam então, aí a drenagem. Nós temos aqui a irrigação, já é diferente da drenagem. A irrigação é aquela, é, aquela espécie ali de preparo. Se a terra é muito seca, então ela pode também ser uma terra cultivada. Então a irrigação, a água para irrigação, ela é bombeada de rios, açudes ou poços e levada até a plantação por valetas ou tubulações. Então em qualquer região pode é, se plantar, né, é, pode se cultivar. Então dependendo da, da forma que a pessoa vai cuidar desse, desse plantio, vai utilizar esses recursos. Então, por exemplo, no Nordeste mesmo, no Nordeste tem região muito seca, mas mesmo assim eles conseguem plantar ali verduras, legumes e frutas utilizando a irrigação. A aração. A aração revolve a terra, permite seu arejamento e facilita a entrada de água com sais minerais. Então aqui na aração, olha o exemplo ali, através de máquina eles vão revolvendo a terra, mexendo na terra, tornando essa terra mais fofa, tornando ela mais propícia para receber a água, e assim eles poder cultivar essa terra e a adubação quando o solo fica com falta de sais minerais então ela precisa ser adubada com fertilizantes esses fertilizantes ele pode ser químico ou natural né é muito bom fazer é, poder adubar a terra com fertilizante natural mas nem sempre né na maioria das vezes eles usam mesmo um, um adubo químico, né? em grandes quantidades de terra eles colocam um adubo químico para essa terra poder ter a capacidade de, de produzir, porque a terra ela vai perdendo os sais minerais então ela precisa, assim como a gente precisa de vitaminas, a terra também ela precisa dos sais minerais para ela né, continuar sendo produtiva. Desertificação é a mudança do solo fértil em solo arenoso, impróprio para a agricultura. Desertificação é um processo natural da terra. Cerca de 15% da superfície terrestre está sob o risco de desertificação, como nós vimos aqui na nossa imagem. É um processo natural, a terra vai perdendo as suas, os seus sais, as suas propriedades e vai deixando de cultivar, né? deixando de ter plantação e com isso ela vai ficando um deserto. A erosão das rochas e do solo. As rochas e os solos, eles sofrem constantes modificações provocadas pela ação do vento, das águas, do calor, do frio e dos seres vivos. No calor, as rochas, elas se dilatam. Já no frio, elas vão se contraindo. Com o passar do tempo, as, as rochas se partem. É, não sei se vocês já viram esse cenário ali, onde tem muita rocha, aquela região que tem muita rocha, a gente vê muita rocha, né, os, ali já... os os pedaços. Ali é uma ação natural. Não foi alguém que foi lá e fez com que elas se partissem. Mas é um processo natural. É um, é um processo que acontece com, do, com o decorrer do tempo. O vento e a água derrubam árvores, cavam buracos, desgastam as margens dos rios e carregam grandes porções de solo de um lugar para outro. A água do mar e as ondas desgastam as rochas do litoral. A água dos rios cava vales profundos nas rochas. E o desgaste das rochas e a remoção das partículas do solo é a erosão. A principal maneira de impedir a erosão do solo é por meio da cobertura vegetal. Então aqui a erosão também é um processo natural. Com o passar do tempo, com o vento, com a chuva, com aquelas chuvas fortes, vai se desgastando as rochas, criando aquelas valas e com isso a gente vê algumas regiões totalmente é, nesse processo de erosão. Então, o que pode impedir, que pode amenizar, é o plantio dessa vegetação. É uma vegetação mais rasteira, ela vai cobrir todo o solo, e com isso impede que essa, esse processo né, ele venha é, desgastar tanto essa área. Então, aqui nós vamos para uma atividade fixar essa parte do assunto. Então, vocês vão dizer o que é solo, quais são os tipos de solo, qual é o melhor solo para agricultura? Respondam aí, nós voltamos já já para conferir. Vamos então ver as nossas respostas. Solo é a camada superficial da Terra. Os né, tipos de solo nós vimos que é o solo arenoso, né, que é o solo que tem bastante areia; argiloso, rico em argila; e o úmico, que tem bastante umos. O melhor solo para a agricultura, como nós vimos, é o solo composto, né? Ele é o composto de areia, argila e humus em quantidades certas. O que é a erosão? Quais, quais agentes da natureza causam a erosão? Marque um X nas frases corretas. A erosão causa a formação de vales profundos. A erosão é o desgaste sofrido pelas rochas e pelo solo. As enchentes desgastam os rios carregando grandes porções de terra de um lugar para outro. Então vocês vão responder aqui, marcando a resposta certa, e voltamos já já para conferir. Vamos então conferir as nossas respostas. Erosão é o desgaste das rochas e a remoção das partículas do solo. Os agentes da natureza que causam erosão é o vento, o calor e o frio, as águas das, das chuvas, dos rios e dos mares.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 Nos variados tipos de solo crescem diferentes espécies de plantas, um exemplo disso é a Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, como nós já vimos, já, já vimos em documentário ou em reportagem, existe uma variedade muito grande de plantas. Nas regiões amazônicas baixas, denominadas garapés, em determinados meses do ano, o solo é inundado pelas enchentes dos rios, tornando rico em humus. Então, quando acontecem essas enchentes, aquela vegetação ali, ela vai é, apodrecer e com isso vai tornar aquele solo mais fértil. Nas regiões altas, apresenta poucas árvores e isso acontece em decorrência da menor quantidade de humus. Por quê? Porque não, não, não é tão alagada quanto a região baixa e com isso não produz tanto humus. Nos solos ricos em humus, como as florestas, cresce uma variedade de planta. Nos solos arenosos, como a Caatinga, cresce uma vegetação baixa e espaça. Nós vamos ver que há uma diferença muito grande. Da floresta, onde você vai ver uma variedade de plantas verdes, plantas de vários tipos, já na Caatinga, você vai ver uma espécie bem diferente, como nós vamos ver aqui na nossa, nas nossas imagens. Então, o solo do Cerrado ele é rico em minerais de alumínio. As plantas dessa região têm folhas grossas, e as, as flores com pétalas que parecem feitas de cera, isso por causa do tipo de solo, então ela tem essas características. As árvores elas são baixas, com caules retorcidos, e o capinzal cobre o solo, como a gente vê na nossa imagem, é exatamente isso. Essa árvore aqui com esse caule todo retorcido, né? tem esse, essa vegetação aqui, não existe essa, a grande quantidade quanto na floresta, né? existe uma variedade menor, então essa aqui é a característica da caatinga. Vamos falar então do mangue, que também é muito importante, vocês vão ver por quê. O mangue está situado na Foz dos Rios, que deságua no mar. Ele é lodoso, com muitos sais minerais e pouco oxigênio, e é periodicamente inundado pelas marés. É um processo natural do mangue, essa, né, essa cheia aí das marés. O manguezal ele é uma região de transição entre o ambiente terrestre e o costeiro, por isso, está, está sempre localizado no litoral. No Brasil, existem 12% de todos os manguezais do mundo. Ele se distribui do Amapá até Santa Catarina, em grandes áreas naturais que vêm sendo destruídos e degradados. Infelizmente, tem acontecido isso com os manguezais. O manguezal ele é muito importante. Olha só por quê. Ele é muito importante para o meio ambiente. Devido à variedade de animais e plantas existentes nele, é no mangue que os peixes, peixes crustáceos e molúsculos encontram condições ideais para a reprodução. São os manguezais que produzem mais de 95% do alimento que o ser humano pesca no mar. Olha só então a importância. Então no mangue é que existem as condições ideais, adequadas, apropriadas para a reprodução de todas essas espécies. Então eles vêm para o mangue, tem a sua reprodução ali e depois eles voltam para o mar. E com isso, esse ciclo continua. A destruição dos manguezais afeta a comunidade pesqueira que vive em seu entorno, além de colocar em risco algumas espécies de animais e vegetais em extinção. É exatamente isso que acontece: se é naquele lugar, se é no mangue, no, no mangue que há essa grande reprodução, então com essa degradação, com essa devastação. É claro que tanto as pessoas que vivem da pesca sofrem, porque diminui essa quantidade, e também é um risco que esses animais sofrem de serem extintos, porque vai diminuindo a sua reprodução, eles já não encontram mais o local ideal, já não tem esse local apropriado com tudo, com tudo que eles precisam para essa reprodução. Vamos para uma atividade agora de fixação. Então vocês vão responder qual a importância dos manguezais. Respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos então conferir aqui a nossa resposta. Olha só, eles são importantes porque eles são locais de reprodução e berçário de peixe, molúsculos e crustáceos, sendo responsável pela produção de 95% do que os seres humanos obtêm do mar. Se vocês não, não responderam exatamente assim, mas foi uma resposta bem parecida, de acordo com o que vocês entenderam, então vocês também acertaram. Vamos para as outras questões. Então vocês vão aqui relacionar as colunas de acordo com o que uma tem a ver com a outra. Vocês vão observar aqui, vão fazer essa relação aí, vão ver aqui e respondam aí. Voltamos já já para conferir. Vamos então conferir, vamos ver como ficou a resposta aqui. Olha só, o manga ele está relacionado a o solo lodoso, a floresta, solo rico em humus, caatinga, solo arenoso e o cerrado é o solo rico em minerais de alumínio. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Nessa questão aqui, vamos ver que tipo de vegetação se desenvolve nesses solos. No solo rico em húmus, no solo arenoso e nos solos ricos em minerais de alumínio. Vocês respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos então conferir nossas respostas. Vamos ver a resposta da letra A. Solo rico em humus é o solo que, cre que cresce uma grande variedade de plantas. O solo arenoso cresce uma variedade baixa e esparsa. Então, aqui, o solo rico em minerais de alumínio: eles, as plantas elas têm, fo têm folhas grossas e flores com pétalas grossas. As árvores são baixas com caules retorcidos e o capinzal cobre o solo. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos então falar da poluição do solo. Assim como a água e o ar, o solo também é afetado pelos resíduos, pelo resíduo das atividades humanas, sendo o principal deles o lixo. Vocês percebem que o lixo é um grande problema no meio ambiente? Ele precisa ser administrado melhor, precisa ter muito cuidado, né? Quando for é, cuidar do lixo, recolher. Então, a gente vê como ele polui o solo, polui o ar, polui a, né, a, o, o solo, então as águas, com a decomposição do lixo surge o chorume que atinge as águas, a água subterrânea. Esse chorume é um líquido que vai saindo do lixo, né? quando se acumula, vai passando alguns dias, ele vai soltando esse líquido. Então esse líquido ele vai para o solo, que pode atingir as águas que estão embaixo. A gente viu que tem é, lençóis freáticos, então ele pode estar perto de, dessas águas subterrâneas e, chega, e chegar a poluí-las. Elas também produzem gases que poluem o ar, além de atrair animais que transmitem doenças. Então, o lixo, como vê ali, aquela, né? infelizmente a gente vê muito essa, essa forma de, de se jogar o lixo na natureza. E isso causa uma série de problemas. Atrai animais, atrai insetos, causa doenças. Enfim, prejudica toda a população. Mas assim, é, vendo tudo isso, mas será que o lixo ele tem que ser tratado dessa forma? Será que não há uma forma de cuidar desse lixo, de fazer com que esse lixo venha né, ser recolhido, venha ser tratado de uma forma que não venha prejudicar o meio ambiente? Vamos ver então, existe sim, que é através do aterro sanitário. Ele é o local especialmente construído para a deposição do lixo. Nele o lixo é depositado em camadas, que são prensadas e cobertas por terra. Sob o aterro é construída uma base impermeável para evitar que o líquido produzido pelo lixo contamine a água subterrânea. Então aqui nós temos sim uma solução, que é esse aterro, que a gente viu que ele é feito, né? Que a, o lixo vai, é colocado ali, coloca-se camadas, ele é prensado, depois coloca, faz uma, uma, uma camada para impermeabilizar, para que isso, esse, essa, esse chorume, né, aquele líquido que sai não atingir as águas que estão ali por perto. Então, existe sim, o que falta muitas vezes é um planejamento, tanto da prefeitura quanto das empresas que atuam nas, né, em diversas regiões, para se conservar, para se manter a natureza mais preservada. E nós também, enquanto, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós também podemos ter atitudes que venham contribuir para que a natureza não venha a sofrer tanto com o dano né, com o lixo, com essa poluição. Vamos para mais uma atividade de fixação. Então vocês vão dizer qual é a principal causa da poluição do solo e por que A poluição do solo pode causar doenças? O que poderia ser feito para diminuir o problema da poluição do solo? De acordo com a nossa explicação aqui, vocês vão responder aí e voltamos já já para conferir. Vamos então conferir nossas respostas. Então aqui a primeira, principal causa da poluição do solo... É a deposição de lixo. Por quê? Porque com o passar do tempo, o lixo se decompõe e produz líquidos que podem contaminar a água subterrânea e também o solo. A poluição do solo pode causar doenças? Sim, pois o lixo depositado no solo atrai animais, como ratos e baratas e outros. Né? São muitos insetos e pode causar esse mal para a saúde. O que poderia ser feito para diminuir o problema da poluição do solo? A deposição do, do lixo em aterro sanitário, como nós vimos, né? Com todo aquele processo ali seria a forma ideal, a forma adequada de manter o lixo longe, né? De, de toda essa exposição, a, a, tanto ao solo quanto ao, ao ar, quanto né, na natureza. Então, o aterro ele serve para isso, para fazer com que o lixo não seja tão prejudicial para a natureza. Encerramos então aqui nossa aula, que é a nossa referência, nós usamos o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham participado da aula, tenham é, tido um bom aprendizado e tenham gostado. E nós ficamos por aqui, nos encontraremos nas próximas aulas.